Salve, salve meus guerreiros e minhas só um recadinho rápido: se esse vídeo aqui bateu 800 comentários, o antigo foi 500, foi um sucesso. Esse daqui bateu 500, 800 comentários. Eu irei selecionar 100 pessoas que vão ganhar a ficha de treinamento, mais a minha consultoria. E um de vocês vai faturar aquela cinta modeladora. Isso aí, patrocinador chegou junto. Sinta patrocinada para vocês, 0800. É só comentar, não precisa muito. Seu, seu CEP e mais o estado da onde você está falando, já está concorrendo. Tá ok, vamos fazer um treinamento que é o abdominal em pé, porém pegando bem aqui, ó. Posterior também de coxas. Irei demonstrar passo a passo, como de costume, para você aprender a mecânica do movimento. Vamos lá, pés paralelos à largura do seu quadril, pés paralelos à largura do seu quadril. Você vai posicionar a sua perna direita à frente, assim. A perna esquerda tá aqui, tá dando para visualizar legal? Então aqui, ó, abrir até um pouquinho mais para você visualizar, assim. Você vai fazer o quê? Vai elevar a ponta dos dedos dos pés, trazendo para você, ó, como se você quisesse apontar para você, com a ponta dos dedos dos pés. Ok? A perna está estendida, esticada. Vai posicionar ambas as mãos aqui, ó, na lateral do seu tronco, ou no seu quadril, ou na sua cintura. Você vê onde vai ficar melhor. E agora você vai fazer o quê? Com a perna que está estendida... A outra, flexionando a ponta dos dedos dos pés, você vai flexionar essa outra perna e vai dobrar o seu tronco dessa forma. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Volta à posição inicial. Quer um pouco mais de dificuldade? Deixa essa perna estendida e desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. desce. A ah. Posição inicial. Esse é o um treinamento que você também vai estar alongando isquiotibiais, que é essa parte de trás, a famosa batata da perna, para que nome técnico, né, Emílio? Vamos falar o português que todo mundo entende. Então, as suas panturrilhas, a batata da perna, dita vulgarmente batata da perna, você também vai estar alongando ela. Mas vamos lá, botou agora a perna oposta, perna esquerda, a direita está aqui do lado, vou flexionar um pouquinho a direita e vou descer, vem, vem. Um, bora. Dois, isso. Sempre estufando o peito contraindo o abdômen. Três, bora. Vai. 4, isso, isso, 5, vem comigo, não para não, 6, vamos fazer o 8, hein? 6, 6, 6, 7, já tá puxando perna e tô sentindo um pouquinho o abdômen, 8, mudou, vamos com a outra perna, vamos fazer o 8 agora com essa perna, tá ok? Então vai lá, 3, 2, 1, 8, vem, 1, isso, vai, 2, não chora não, vem, isso, se perder o equilíbrio é normal. 3, vamos embora. Isso, 4, mais uma, mais uma, mais uma, vem. 5, volta devagar para não ficar tonto, vamos embora. 6, vamos embora, guerreira, vai. 7, opa, e a última. 8, 8, 8, 8, 8, 8, desce, controla, volta à posição inicial. Só uma dica, ficou tonto, está perdendo o equilíbrio? Não dá para fazer? Coloque duas cadeiras na lateral, segura nas cadeiras, posiciona e faz o movimento que você vai ter os seus benefícios. Detalhe, veja aí na descrição desse vídeo, nosso grupo cresceu, nós falamos que nós não iríamos botar muitas pessoas para poder ter um atendimento não só meu, mas como do nutricionista, o grupo fechou no dia 18, foi fechado, agora nós reabrimos um novo grupo, onde tem várias coisas, são mais de 11 itens que você tem, cardápio, prescrição, você tem várias coisas aí nesse nosso grupo, por apenas 50 reais uma única vez. Quando você ler a descrição desse vídeo, que você entender, você vai falar, pô, isso aí tá dado, só aqui no Rio de Janeiro, para você fazer uma consulta com o nutricionista, é mais de R$100,00, tá bom? Fica a dica aí, aquele abraço, fui!